Nesse vídeo, nós vamos falar sobre robôs da Antiguidade. Olha só, os mitos e lendas sobre misteriosas máquinas humanoides são apenas produto da imaginação ou realmente existiram robôs com inteligência artificial na Antiguidade? O conceito da robótica é atual e refere-se aos avanços tecnológicos da nossa era. Porém, existem histórias sobre robôs na antiguidade que são muito enigmáticas e ao que tudo indica, a humanidade já havia sido apresentada à inteligência artificial e lidava com máquinas bem antes de alguém pensar na expressão ficção científica. A criação de seres autômatos é vastamente narrada na antiguidade e retratam a criação de seres fantásticos, algumas vezes servindo como protetores e outras como humanos perfeitos, mas desalmados. Olha só, por mais implausível que possa parecer, as descrições de seres feitos à imagem do homem e capazes de realizar tarefas complexas datam de muito antes de Cristo. Para Adrienne Mayer, historiadora da ciência, os antigos deuses gregos não criaram apenas vida humana, mas também vida artificial, fazendo uso da tecnologia, ferramentas e métodos. Um dos registros mais antigos da descrição de um robô pode ser encontrado na Epopeia de Gilgamesh, um poema épico da Mesopotâmia e uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. A história surgiu por escrito em torno de 2000 a.C., Gilgamesh. É descrito como um rei sumério e o fundador da cidade de Uruk, que governou a região por volta do ano de 2700 a.C. A epopeia narra as aventuras do lendário herói sumério junto com seu amigo Inkidu, em busca da imortalidade. E enquanto viajavam para a floresta de cedros, no monte Líbano, Gilgamesh e Inkidu encontram e derrotam Umbaba. Um autômato gigantesco com rosto semelhante ao de um leão, e fora enviado pelo deus Anunnaki em Liu para ser o guardião da floresta que é descrita como a morada dos deuses. Talos, o gigante de bronze. A famosa história grega de Jazão e os Argonautas narra sobre um gigante de bronze invulnerável chamado Talos, que guardava a ilha de Creta. Sua função era circular a ilha três vezes por dia e afastar visitantes indesejados, jogando enormes pedras em seus navios, ou superaquecia seu corpo, incendiando os inimigos. Algumas fontes citam que o criador de Talos foi o próprio Zeus, ou um dos inventores Hefesto ou Dédalo, por ordem de Zeus, como um presente para Minos, rei de Creta. Novamente, não há nada novo debaixo do céu, ninguém está criando nada, eles estão trazendo novamente. Eu sou Gleison Santos, canal Método Secundário. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para vocês. Se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar também para outras pessoas. Shalom, shalom, paz amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.